Eu vindo embora, né, tava da, da, vindo de lá de Panamá pra cá de noite já. Aí eu peguei, esperei um ônibus desse, que eu senti, mano, eu ia em Panamá. isso você vai ver na minha vida em Panamá. Aí você mistura isso com cerveja? É. Pessoal, viemos terminar o fim de noite aqui com o nosso amigo Aguinaldo. Não é o Rinaldo Raiol, não é. Não. Não conhece, ele, não conhece. Ele cismou de fazer uma experiência aqui. É. Lembra da bebida malta que nós falamos aí na, um pouco mais cedo aí, que ele falou que ia misturar ah. com cerveja? Ó. Agora ele fez sua mistureba aqui, gente. Ele ó. pegou artois, estela artois. Estela artois. Estela artois. Estela artois. Estela artois. Olha a mistura. Isso aqui eu vejo muita gente errando, tá? Então hoje eu vou explicar pra você, pra você não errar nunca mais. E se você errar, vai ficar de castigo assistindo o meu vídeo 897 vezes, tá? Gostei também. Hum. Ele quebra o doce. É, não é ruim. Quebra o doce. Gostei. <risos> ah, não tem a hein, aí, não. Fica é bom, cara. Não Agora... Com essa aqui, isso tá melhor, porque ela não é tá verdade, tão doce não não tá a outra. É não tá tão doce, é. Porque a outra é mais escura, ela é mais encorpada, é. parece melado feito de açúcar. Isso. E esse não, tá diferente. Verdade. Mas gostei. você gostou? Gostei, gostei desse aqui, que tá pelo menos tá gelado. É. E é doce, não tá nada. Viu? E eu gostei da combinação que ele fez ali, ó. Ó, ah, ah, está provado que você só vai encontrar aqui na República do Brasil em lá, que se chama K. Ka... E. R. O. Hom. se chama K. E. R. E aqui você conhece Shaolin. Onde é que um artista? Shaolin. É K. E. R. O. Ó, K. E. R. Shaolin do Sertão Você é louco, velho Isso é coisa muito ruim quando eu, ficava no, quando eu morava Quando eu tava no quartel aí Às vezes a gente tinha, levava lá um, um A gente levava lá uma cervejinha pra dentro do quartel de vez em quando né? eu Conseguia safar a cervejinha lá Aí o que a gente fazia? A gente pegava cerveja E misturava com ketchup é o gosto que ficava isso aí. Obrigada, é esse gosto aí. Ah, não, não. É esse gosto que aí. Pode... Misturar Sim. cerveja com ketchup fica isso aí. Não, não fica isso, não. Deve ficar uma coisa bem pior. Já tomou? Não, mas não tem que ver isso aqui, não. Então, um, dia, um dia a gente vai experimentar. Tem ketchup lá em casa, não, né? Não. Lá no evento que a gente estava trabalhando, pessoal. A gente tinha uma área pequena, grande. O pessoal descia pra colocar macumba. É quando estava tava a gente chegava lá, na árvore e ninguém via nada, aí você tava com a barba. Deus me livre, Deus me livre, fofoca. Você sabe o que você sabe. Não, não aqui, tem. Aqui não tem o quê? Macumba. Eu me livre, eu me livre, eu me livre, fofoca. Não tem. Aqui não pode tem. Ser não cumba... não, Aham, pode, ser. Embora, pode ser que você não encontre macumba. Você lembra a gente começou uma comiriça? Ela até foi embora depois eu assustar. Pode ser que você não encontre macumba nas ruas. Mas que tem loja de macumba, tem. Você falou que tem lojas, mas aqueles... Do... Macumba Fazendo na rua você não vê, né? Olha, Porque também eu não pode. Deixa o um recado aqui. Minha cunhada Maria, olha, é o seu local. Você pode vir. Não, não. Não, seu não pode. Não, nada contra. Mas aqui <risos> não Eu acho que, ó, ó é chave de cadeia. Maria, é, pode ó, vir. Vem, o vem, de vem não, Maria. Vem tranquilo. <risos> Eu diria fofoca, Pedro. <risos> ah, tá bom, Maria. Mas e, fica a dica. Pronto. Fica a dica. Vamos lá. Um, um abraço. Com Deus, ele tá. é. Prazer tchau, em revê-lo. Já sabe onde é o nosso barraco? Prazer em revê -lo? Não, prazer em você. É, né? É porque é, a gente porque fala. Ver, foi com o Sandro. Ele é se fala tanto na internet é. que. Ah, é verdade. Na internet eu não. Porra, o telefone. Você tem pressão dele? Tem. Quando então, devolve, por favor, ele vai ficar sem? Não. não vou ver não. <risos> não é ali não. já tem dois já, quer mais não? Agora que a gente o E aproveitando, vamos caminhando até a rodoviária, só de não, sacanagem. Hã? Ah? Vamos caminhando não? Você vai o quê? Vai de carro? Ah, não, eu você que você ia pro povo aí andando. Por que que não? Escuro mesmo. Que, que tem? rouba quente não, rapaz. Não. Sim, mas é escuro. Eu não vou ficar trabalhando de luz pra botar você. Não você tem, bota escuro. escuro mesmo pro pessoal ver o caminho da rodoviária. Não, roboviária. não. Não precisa disso. Ela não quer, gente. Tchau. Tchau, tá. ah? não, Vai, Eu vou fazer uma entrega agora e a outra Eita. é lá no hospital é lá no hospital vocês. Ai, que delícia. Eita. Eita. <risos> Vocês viram, carona ao vivo aqui, ó, viu? Ah, sim. De vez já, né? E aí, quando retornar, a gente já vai conhecer a menina, a esposa. Ah, você sabia que você mora do lado de um clube de tiro, né? Você mora do lado de um clube de tiro, não. Panamá Pacífico. Ali depois de Bacamonte, do lado do lado direito, antes de chegar na ponte da, da ponte da Independência, tem um. um você vira à direita ali, tem uma placa Panamá Pacífico. Você vira à direita, você vai chegar no clube. De, o único clube de tiro que tem em Panamá é ali. Para você tirar a licença para você ter porte de arma aqui, você tem que passar lá. Você dirige tem carro aqui? Não, não ainda. Mas tá vendo já um, né? Tá vendo um gel pra comprar. Não, nem olhei isso ainda. Por quê? Vou, vou voltar lá, tem tantas coisas ainda lá para resolver. Cara, não, não era boa. Você não vai conseguir viver aqui sem carro. Você, você tinha carro ah, no não, Brasil. Já notei, já, já anotei. Você tinha carro no Brasil? Você não Sim. vai conseguir viver aqui sem carro. Não, já notei isso. Lá quando eu tenho que sair, aí vou pra portaria. aí não. Vou... Fico esperando um táxi aí. Não tem é táxi, não, né? Não aí, assim, não, é, aí quando o táxi fala pra você, olha, eu vou almoçar. Não sei se é um. Não, não, não, não, não. não é, Como lá, de vez em quando, você não, não, não, tá sempre passando um táxi lá, porque alguém chega, aí ele vai saindo, já se apega. Mas tem dia que você chega lá, ó, tá bom, aí tem que vir andando até a primeira portaria, fica distante e aí lá você espera o táxi, esperando o pessoal Aí que eu fui, agora peguei, comecei a pegar o telefone dos taxistas. Ah, Cara, mas tá... é um saco. Porque você vai ligar pra um, ah, eu tô almoçando. Você vai ligar pra outro, tô indo pra casa. Você vai ligar pra outro, não mexeu o carro pra outra pessoa. Você liga pra Fulano, você liga pra Fulano não consegue falar. Transporte um aqui no Brasil irmão. Eu é tinha contato, hein? Um é. com os taxista. Aí, e quando ele não tinha contato, quando a gente ficava esperando, eles falavam, vou almoçar. Aí quando parava, a Leandro falava assim, me leva em tal lugar, e eu tô indo pra outro lugar. É? é e não, é. não querem, é, tipo assim, não, eu tô indo pra tal lugar. Se quiser que eu vá, eu te levo pra lá. Que eu achei interessante aqui? Ai. Ah, só eu vou. Qual local? Não. não, é. Não quero não não, não, não, vou não. É? Não quer não, não. Eu vou, eu vou Não, não, não, não vou pra lá, não. aí acabou, Eles escolhem onde eles querem ir. Ah, que assim, <risos> aí ou é, é, seja que eu. Ah, fala. Eu vi quando vindo pra cá, quero dizer eu vim de um táxi. desse amigo ver, eu falo Aí tinha tipo, o pessoal ah, conto, né? Só que eu tava pagando a comida aqui, Aí, aí ele fazia. Pegava o pessoal e cobrava aí. É isso aí. Eu também, uma vez eu fui na, na para e falei pro cara, olha só, eu vou lhe ver o preço. Você espera um pouquinho aí que de repente eu vou aqui e vou pro shopping. Ah não, porque eu tenho compromisso. Eu... eu vou pagar, irmão. Eu vou pagar, você vai esperar aqui, depois daqui a gente vai pro shopping ali rapidinho. Comprar foto, se você quiser ir embora tudo bem, mas pô, eu vou pagar por você, não tô te pedindo favor não. Aí ele aí, fala, parou. aí parou, né? Aí eu falei, obrigado, vou pagar e deu quanto? Um dólar? Não, não, não, não. espera um pouquinho que eu. Pode ir lá que eu vou te esperar aqui, pode, é eu vou te esperar. Ele não. Para que você sinistro, cara. Tem, tem uma, uma boa. Eu, assim, eles acham que mais cliente para eles é, é mais dinheiro, mas um cliente que vai ficar bastante tempo no táxi deles não é. A gente tá falando aqui de táxi, vamos falar agora um pouquinho de ônibus. Ônibus aqui é bacana porque ônibus aqui são dos próprios motoristas, e aqui não tem empresa de ônibus, aqui são dos próprios Agora conta a história, Leandro, de quando você tava dentro do ônibus e ele te levou para outro lugar. ah, eu vou na minha casa. Eu vindo embora, né, lá da, tava vindo de lá de Panamá pra cá de noite já. Aí eu peguei, esperei um ônibus desci, porque eu senti, Timaneu, eu ia em Peronomé. Isso você vai ver, né? Me Me, me, me, me, me, me. me vi, em Panamá. Me vi, aí. vou botar isso aí só de tradução. <risos> aí, eu peguei lá em Panamá, né? Pô, ônibus pra vir pra Santiago tava difícil, tava vindo tudo cheio na final de semana. Vou fazer um balde de ação, né? Peguei um, desci em Água Dulce. Hum. Aí, estou esperando para vir um Santiago uma van para Santiago. Cheguei em Santiago. Aí, encostou uma van, né? Escrito lá, Água doce Santiago. O que, que você vai fazer? Você vai entrar, né? Água doce Santiago. Ah, eu estou vendo uma pessoa. Ah, você vai para Eu vou para Xitré. Chitre Ah, eu vou para Xitré. Eu vou deixar esse. Vou. Ah, tá. Tá. Uhum. tá bom. Aí, eu vou para Chitre Chitre é o quê? É um lugar que você está indo. Aí, depois, você vira à esquerda. É uma na divisa entre... Entre Santiago, entre Veráguas e, e, e o outro lá que eu esqueci, acho que... Não, Chitria não. Ah, sim, sim, sim. sim, Chitria é onde eu estava. Ele queria ir pra, pra virar a direita divisa e ir lá para Los Santos. Aí eu vou começar Los Santos. Ah, beleza, então eu te deixo na divisa. Eu tô ouvindo aquele papo ali, eu sabia que o pessoal ia para outro lado, não ia para Santiago. Tranquilo. Tô indo, o pessoal desceu no ponto deles, chegou depois da divisa, o cara virou a direita. Você vai pra onde? Não interessa pra você, palhaço. Ah, eu tô indo pra casa. Meu irmão, você parou lá com a placa de Santiago, você vai pra casa? Virou direito aqui? Ó. Não é pra Santiago, não? Eu tô pra casa. Ah, não, não, eu vou, eu vou virar aqui. Eu só quebrei o cara do pessoal ali, o pessoal entrou ali. Ó. Meu irmão, você parou com a placa de Santiago. Você vai pra, você vai pra casa? Não vai é pra Santiago, não? Eu tô pra casa, outra ah, não, não, não, não, não, deixa, deixa eu descer aqui então. Quanto pra quanto viagem? Passa um dólar. Ah, 1,50, toma um dólar aqui pra você. Desci, aí eu fiquei no ponto esperando o passar um grande, né? Me parou um Santiago, desceu uma pessoa e eu, pô, ele não queria me pegar, não. Aí eu, pô, irmão, eu tô indo pra Santiago. Não, não, aqui tem que pegar os os, os, os buze os pequenos. Okay. Aí eu, não, mas não tem, não tem nem buzzer pequena cá. Não tem nem mais. Aí, aí eu, disse, para pra onde? Já, pra estar tá lá, é, vem, vem vem vem cá, vem, cá, vem Aí eu entro aí. Cara, olha, eu, eu tinha moto no Brasil, eu sempre falava pra Verônica, e eu tenho uma família grande, seis pessoas, né, você sabe. Não preciso de carro, não preciso. No Brasil não precisava de carro. Precisava de carro. Aqui eu me sinto extremamente necessitado de carro. Extremamente e engraçado que lá no Brasil, por ser as coisas bem caras, a gente não necessitava de carro. E aqui, por ser as coisas baratas, porque, poxa, um, uma, uma, uma viagem de, de táxi você paga pouca coisa. Só que aqui o problema deles é esse, né? Ou não vou pra onde você quer ir, ou eu é. vou almoçar, ou se você anda de ônibus, um olha só, o motorista fala, eu vou parar na minha casa ali, você guarda aqui, eu é, olha a corrida aqui. É passeio. verdade, é. isso. É. Quando eu senti isso lá, eu isso, toda vez que eu precisava sair, eu fiquei esperando uma hora ali, foi que eu para pegar um táxi na portaria. Assim, assim. Imagina chovendo. É, é a gente também tá se torna tá um perrengue, assim. É eu não tenho como, ah, é, é. Não. Aí eu saio, não. Não pensei nem é isso, porque, pessoal, assim, esses dias aqui é uma correria só, não tem nem tempo para a Agora, na volta é que vai ter que ajeitar. Fala então, pessoal. Valeu aí pela companhia de vocês mais esse vídeo e estamos aqui nos pedindo do nosso grande amigo Aguinaldo, que agora, no finalzinho de novembro, está vindo com a família inteira para cá para poder ficar de vez em Panamá. Mais um irmão que vem, que abandona a sua pátria, né mais um militar, mais um patriota que abandona a sua pátria por não ver a opção no Brasil. Fazer é o que né? Temos que ver opção em algum lugar, porque nós temos filhos, então o nosso filho não merece ter o Brasil que infelizmente nós geramos, né? Um abraço aí, pessoal. Tchauzinho. Tchau. Minha vida em parar Minha vida. Minha vida. <risos>